registradas pelo canal e Rabi um árabe especialista em exploração de casas abandonadas na busca de registros de fenômenos paranormais e lá foi ele pelos cômodos da casa dizme pra para lá bis pra para cá quando o mal começa a se manifestar no ambiente Bismillahir Rahmanir Rahim. Aúzo com as palavras perfeitas de Allah contra o mal Sim, alguma coisa batendo naquela porta. Seja o que for, parece estar com muita raiva. Bismillahir Ao que tudo indica, alguma coisa está o provocando a fim de assustá-lo que tudo indica, alguma coisa está o provocando a fim de assustá-lo para fazer deixar o local rahim rahim Para sua informação, Errabi Qasmeya estava sozinho no local, mas no espelho um rosto aparece atrás dele. O caso que se segue talvez seja justificativo de muitos acidentes que ocorrem nas estradas. Já vimos que a mulher de branco é uma das entidades que assombra as estradas desertas durante a madrugada, surgindo na frente dos motoristas e causando acidentes. Mas neste caso específico registrado na estrada 58 em High Level no Canadá, enquanto o motorista trafegava por uma estrada cercada de vegetação em plena luz do dia, uma figura perturbadora toda de branco, como uma fugitiva do manicômio, foi filmada pendurada numa árvore. O motorista ficou apavorado, mas seguiu com cautela e achando que fosse uma ilusão, não retornou e nem ligou para o socorro, mas até o momento não se obteve notícias sobre algum corpo encontrado pendurado em árvores na região. Este vídeo foi compartilhado nas redes sociais, em especial nos grupos de ufologia nesta semana. Aqui vemos um objeto voador cintilante na cor laranja e em forma de disco. Não dá pra dizer se é real ou fake, mas geralmente quando a imagem é muito ruim, as pessoas acreditam ser real. Já quando é muito boa dizem ser fake, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Agora um fenômeno aterrador tem acontecido ao redor do mundo. Essas imagens foram registradas na Austrália. Aqui vemos vários pássaros tomando solo terrestre, supostamente devido à dificuldade de voar na região, como se algo estivesse os puxando para baixo. Para alguns internautas, isso seria consequência do início da inversão dos polos magnéticos da Terra. Outros que é um sinal, o prelúdio de um apocalipse. Agora imagens perturbadoras, supostamente registradas em uma das regiões mais restritas e secretas do governo americano, a Área 51, localizada em Nevada. Dizem ser uma base militar, destacada das demais que atua de forma independente até das autoridades do alto escalão do governo. Um cinegrafista amador foi até o local no início da manhã e fotografou a mais de 8 quilômetros de distância, por meio de uma super câmera com um poderoso zoom, um grande objeto em forma de disco pousado e no entorno três pessoas, duas com roupas estranhas e crânio careca e avantajado como um alienígena da raça Grey humanizado. As imagens teriam sido registradas no ano de 1998 pelo astrônomo amador Michael Duggar. Esse sélico registrado em Dubai no ano de 1998, em uma estrada movimentada. Nas imagens, um turista filmava um intenso congestionamento quando algo inusitado é captado pela câmera. Talvez você não tenha visto, mas veja que no lado direito, sobre uma passarela, há um pontinho preto destacado. De longe, nada mais que isso. Mas ao puxar o zoom, fica nítida a imagem de uma mulher de branco assentada sobre a estrutura. a quem diga ser o demônio que faz as pessoas tirarem suas próprias vidas pulando da ponte. Parece que ali ela estava apenas esperando sua vítima depressiva passar. A seguir foi registrado na Austrália, nas imagens registradas por um cinegrafista que navegava pelo famoso Lago Ness, que fica nas águas doces nas terras altas da Escócia Reino Unido que se estende por aproximadamente 37 quilômetros ao sudoeste de Inverness. Nas imagens vemos uma criatura gigante brotando das águas como um grande monstro de 6 metros. Detalhe! É a primeira vez que um animal deste tamanho é registrado neste famoso lago. Muitos acreditam ser uma provável evidência dele. Sim, o monstro do lago Nez. Outros sugerem ser apenas uma lula gigante, ainda que não típica da região. Mas e você, o que acha? O nosso próximo vídeo foi registrado pelo residente do Texas, Lulian. Na ocasião, o jovem se levantou de madrugada para ir ao banheiro quando notou um rosto branco fantasmagórico na porta, então começou a filmar. É como se lá dentro houvesse alguém ou alguma coisa o observando. Porém, assim que abriu a porta, notou que nada nem ninguém estava lá dentro. Então ele começou a abrir e fechar a porta para se certificar de que não estava ficando louco, mas ainda assim a aparição se repetia. Em um determinado momento podemos notar o fantasma estendendo suas mãos sobre a porta, como no filme Pouto e na cena da televisão. Mas adiante o pior aconteceu, ecoou pela acaso o som de uma criança chorando. O nosso próximo vídeo foi registrado por cinegrafista Amador na Polônia. Nas imagens vemos o que parece ser uma bruxa andando sobre uma colina. Ela usa um vestido longo vermelho e por cima cobrindo a cabeça e boa parte do corpo uma capa preta. Ela anda de um lado para o outro como se estivesse planejando um novo feitiço para envenenar alguém. Em algum momento, ela estende as mãos dando a entender que estava invocando algum demônio ou canalizando energias da natureza. Todos nós sabemos que o rei do pop faleceu no dia 29 de junho de 2009. Embora haja muitas provas de seu sepultamento, há quem diga que ele ainda está vivo entre nós, mas se escondeu para se livrar do assédio de seus fãs. Além disso, muitas imagens surgiram nas redes sociais mostrando supostas aparições do astro em vários locais do planeta muitos anos após o seu trágico fim. O que vocês verão agora foi gravado por fãs nas proximidades de Neverland, e enquanto exploravam a floresta que cercava a casa do astro, uma pessoa foi flagrada caminhando no mato. Detalhe, com as mesmas características do rei do pop, o vídeo foi gravado pouco mais de um mês após o seu falecimento. No dia seguinte, o cinegrafista foi encontrado em pedaços, vítima de canibalismo. Numa imagem mais aproximada vemos que há alguém usando uma máscara de Michael Jackson, certamente um psicopata sem noção que se fantasiou para iludir, enganar e atrair suas vítimas para enfim devorá-las. Logo podemos que concluir que não há nenhuma evidência de que o rei do pop ainda esteja vivo.